Boa noite a todos os presentes E boa noite também a todos que estão conectados no Facebook Sou Maria Luísa, uma colaboradora aqui da Casa Ceia Sejam todos bem-vindos E hoje o nosso tema é vai ser livre arbítrio e destino. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, quero convidar a todos para fechar os seus olhos, respirar bem fundo, serenar os nossos pensamentos, para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga, que desde as primeiras horas do dia de hoje, aqui estão, preparando esse ambiente para que pudéssemos estar aqui. Vamos saudar o nosso anjo da guarda, esse companheiro de todas as horas, que sempre está conosco, asas desse anjo nós vamos chegar da espera do amor e saudar a nossa mãezinha Maria de Nazaré Mãe, nos coloque em seu colo nos cubra com o seu manto azul de amor de paz, de luz de serenidade e nos ensine Mãe a amar e a perdoar incondicionalmente a todas as criaturas envolvidos por este amor nós chegamos na esfera crística diante do nosso Mestre Jesus e nós vamos sentindo a tua presença a tua luz bem perto de nós e ao Mestre nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui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 Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, o nosso tema hoje é livre-arbítrio e destino. E nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é o livre-arbítrio, qual a finalidade dele em nossa vida e qual a relação que tem entre livre-arbítrio e o destino.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 Nesse primeiro trecho, to todas as coisas me são lícitas. Paulo, ele faz uma advertência ao povo de Corinto, porque naquela época eles estavam tendo comportamentos inadequados, reprováveis como cristão, e fazendo mau uso da sua liberdade. E nós hoje aqui em 2022, como que nós estamos usando a nossa liberdade, sabemos escolher o que é bom, adequado para nós, a nossa liberdade ela termina aonde começa a do meu próximo, eu estou respeitando o meu limite, a minha liberdade? Eu respeito a liberdade do meu próximo. No segundo trecho, nem todas convém. nós podemos entender que a falta de respeito desta liberdade, ela traz consequências. E essas consequências não são só para nós, mas atingem o nosso próximo. E o nosso próximo... É a minha família, pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos. E até o meio do trabalho, o meu próximo com quem eu trabalho dia a dia. O meu próximo que eu faço a minha convivência social no meu lazer. E até o próximo que eu nem faço ideia, quem seja. Ele é afetado No segundo trecho Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Paulo apóstolo ele quer nos esclarecer Que o excesso do uso da liberdade Pode nos levar à escravidão Nós temos a capacidade de discernir de escolher o que é bom para nós Deus nos deu a inteligência para pensar para refletir e eu enquanto pessoa tenho autoridade sobre mim mesma para fazer as minhas escolhas e assim eu não caio na escravidão escravidão do quê? do vício vício de drogas vício do álcool e até o vício do alimento. Tudo isso é prejudicial. No Livro dos Espíritos, na questão 843, tem a seguinte pergunta. O homem, ele tem o livre arbítrio dos seus atos? Resposta. Uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Então, de acordo com essa questão, nós podemos entender que o livre-arbítrio é a liberdade que cada um de nós temos para fazer essas nossas escolhas. Se nós não tivéssemos essa liberdade de pensar e de agir, nós seríamos como máquinas como robôs sendo conduzido. O livre-arbítrio, ele nos torna plenamente responsáveis por cada um de nossos atos. E essa responsabilidade, ela aumenta mediante o desenvolvimento da nossa inteligência. E é por isso que cada um de nós Qual caminho seguir? O caminho do bem, que nos conduzirá à felicidade, ou o caminho do mal, que nos conduzirá ao sofrimento? E vocês já devem estar se perguntando, Maria Luísa, e qual é a finalidade desse livro? Para que, que ele serve na minha vida? Deus, esse ser sábio, ele nos cria simples e ignorantes. Por quê? Para que nós trabalhemos pela nossa evolução, para que nós trabalhemos para o nosso aperfeiçoamento. Se Ele tivesse nos criados perfeitos, que mérito nós teríamos? Como nós íamos aprender a Adquirir Os valores Se nós tivéssemos tudo ganhado De presente Sem passar pelas experiências Da vida Que contribui para a nossa Formação moral Para a nossa formação De caráter, de personalidade Deus, esse Pai Amoroso ele quer que cada um de nós, seus filhos, participemos da sua obra de criação. Nós. Ele nos dá a oportunidade de sermos co-criadores. E na medida em que nós participarmos dessa obra, mais perto dele nós estaremos chegando. Por quê? Porque estaremos no caminho... Da renovação do nosso aperfeiçoamento moral. No livro dos Espíritos tem outra questão, a é 844, que diz assim: O homem, ele goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ou seja, a criança ela não gosta da plenitude das suas faculdades. É por isso que, na infância, ela precisa ser orientada, conduzida, pelos seus familiares responsáveis que com todos os seus exemplos cuidados e ensinamentos vão contribuindo com a sua formação moral na medida em que ela cresce ela adquire esses valores esses conhecimentos ela passa a usar o seu livre-arbítrio o livre-arbítrio ele só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas existências na vida corporal. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a reencarnação é o caminho que, dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo das nossas escolhas, nos levará à evolução.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 Disciplina Respeito Diálogo Amor Compreensão Estão presentes Ela vai adquirir esses valores E vai passar a usar Em sua vida De acordo com a questão 637 Do livro dos espíritos Um homem selvagem Que come Que comia o seu semelhante, ele é menos castigado do que um homem civilizado que comete uma injustiça. Por quê? Porque no ponto que nós estamos hoje, a nossa inteligência, ela está bastante desenvolvida para, primeiro, nós julgarmos sensatamente o bem do mal. Nós temos capacidade para saber o que é certo, o que é errado Como também nós temos capacidade para nos colocar no lugar do outro E principalmente, nós temos a capacidade de pensar antes de agir E então, o que nós devemos fazer? uma decisão, ou para evitar o erro, primeira coisa, pensar antes de agir, o livre-arbítrio ele é guiado pela consciência, todos temos em si a consciência, é uma voz, um pensamento íntimo, que nos adverte quando fazemos o bem, e quando fazemos o mal E por meio da intuição Que é a voz da consciência Guiada pelo nosso anjo da guarda Eles nos dão, nos dão ideias Para que a gente resista às tentações do mal Quem de nós aqui, diante de alguma situação Que precisava tomar uma decisão ouviu aqui dentro, calma, pense melhor, deixe para amanhã, é a nossa intuição, a nossa consciência nos auxiliando através do anjo da quando estamos com raiva e nós revidamos nós não estamos na nossa razão estamos agindo pela emoção e não conseguimos nos colocar no lugar do outro e é aí que começa o desentendimento que começa o erro e aqui, cabe bem um velho ditado de nossos sábios avós Calma Deixa a poeira baixar Quando um não quer Dois não briga Não discute Fala Não estou em condições De continuar esta conversa Estou muito nervoso Estou muito irritado Nos falamos Depois Sai de Agindo assim, além de usar o bom senso, vamos estar evitando maiores problemas. Como eu disse anteriormente, o nosso anjo da guarda, ele nos inspira através da intuição para resistirmos às tentações do mal. E a doutrina espírita, ela não irresistível. Ninguém nasce para ser bandido, criminoso, assassino. O Espírito, antes de ele reencarnar, ele pode escolher como prova ou como expiação uma existência em que se sentirá arrastado ao crime. Seja pelo meio em que ele vai nascer e viver, ou por algum momento Alguma circunstância Mas Ele sempre será livre Para agir Como quiser Deus Nosso Pai soberano e sábio Ao instituir Para nós O livre arbítrio Ele instituiu a si mesmo Em primeiro lugar E é por isso que jamais Ele vai interferir em nosso livre arbítrio E da mesma forma que não há arrastamento irresistível Não há fatalidade nos menores acontecimentos da nossa vida Se a gente sair daqui e tropeçar na rua Não vai pensar, estava escrito Não O Espírito, ele escolhe no plano espiritual Voluntariamente as provas que ele deseja certo. Que provas são essas? Pode ser a prova de uma profissão A vivência Numa situação de pobreza A vivência Numa situação de riqueza E por que, que ele escolhe Essas provas? Para o seu desenvolvimento E aperfeiçoamento Moral E assim ao escolher estas provas, ele traça para si mesmo o seu destino. E será a própria consequência da posição entre ele e si. E é por isso que somos nós mesmos que construímos o nosso destino. Através de cada escolha que nós fazemos. E aqui está a relação do nosso tema livre-arbítrio e destino. Somos nós, com as nossas escolhas, que construímos o nosso percurso. A fatalidade ela só existe na hora da morte, porque é uma lei da natureza. Nós podemos morrer com qualquer idade, quando chegar a nossa hora. Porém, infelizmente, algumas pessoas apressam essa morte Seja no ato extremo do suicídio ou na falta de cuidado com o seu corpo físico E que falta de cuidado é essa? A entrega dos vícios, já citados, do álcool, da droga o excesso de alimentação... Tudo isso... Prejudica o nosso corpo... Corpo este... Que é um instrumento... Fundamental... Da nossa evolução... E para finalizar... Eu quero ler para vocês... Um trecho... De uma mensagem... Do Espírito Protetor... Que está... No Evangelho Segundo o Espiritismo... Capítulo 13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 vos consolareis com o conselho que dela tiveres recebido E agora eu convido novamente a todos Para nós fecharmos os nossos olhos E elevarmos o pensamento ao Pai da vida Agradecendo por estarmos aqui reunidos Em seu nome, estudando os teus ensinamentos Agradecemos a nossa saúde, a nossa família, agradecemos o bem-estar de cada um aqui presente e pedimos, Pai, pedimos que nos dê a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, a coragem para modificar as que podemos e a sabedoria para distinguir uma das outras. Lembrando sempre que toda a transformação que eu desejo no meu próximo, primeiro eu preciso fazer em mim mesma. Que Jesus nos abençoe e nos guie nesta nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.